Boa noite, boa noite a quem está nos assistindo pelas redes sociais, eu espero que estejam todos bem. Meu nome é Vânia, hoje eu sou a responsável pela reflexão da noite, sou trabalhadora da casa e o nosso tema será Bem-aventurados os misericordiosos. E assim vamos nos acomodando confortavelmente... Fechando os nossos olhos, serenando os nossos pensamentos... Tranquilizando os nossos corações... E assim... Vamos nos sentir envolvidos... Por toda a espiritualidade que aqui se encontra desde as primeiras horas da manhã, preparando esse ambiente para nos receber com todo amor, e assim, nos sentindo amparados por todo esse amor, nós sentimos a presença do nosso anjo guardião, esse nosso amigo de todas as horas, e assim, amparados por essas forças amorosas, chegamos diante da nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré. E ela nos envolve com seu manto azul de paz e a ela rogamos que nos ensine a amar e perdoar todos os nossos irmãos incondicionalmente. Amparados por esse amor, chegamos diante do nosso Mestre Jesus e que possamos sentir sua presença bem pertinho de nós e agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. E assim, diante de Deus, nosso Pai misericordioso, nós dizemos, Pai nosso que estás no céu,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 como eu já falei, o tema da noite é bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão a misericórdia. Ele está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo e faz parte das bem-aventuranças, que também outras bem-aventuranças a gente encontra também em outros capítulos do Evangelho. Para que a gente entenda o contexto que Jesus fez essa colocação, bem-aventurados os misericordiosos, é, eu vou ler um, rapidamente no Novo Testamento, é, tanto no livro de Lucas quanto no livro de Mateus, nós encontramos as bem-aventuranças. É o Sermão do Monte. Bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. Abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai vos porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguirão os, perseguirão os profetas anteriores a vós. Então Jesus coloca aí nas bem-aventuranças de forma bem sucinta aquilo que nós necessitamos para fazer boas escolhas, e para seguir o caminho que ele nos deixou. Então hoje nós vamos estar falando da, da questão da misericórdia. Como eu já coloquei para vocês no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, a primeira questão que é colocada é, perdoai para que Deus vos perdoe. O perdão, né? Uma questão tão difícil para nós. Ah, quando nós nos sentimos injustiçados, ofendidos, ou de alguma forma alguém é, teve uma ação que nos prejudicou moralmente, emocionalmente, assim que nós sentimos esse impacto, a primeira coisa que passa nas nossas cabeças é realmente eu vou responder dessa forma, eu vou revidar então, o primeiro momento passado esse momento do primeiro impacto nós que, que, que já temos aí a humanidade que já passou por períodos muito difíceis, pela falta de compreensão, aonde foi colocado por Moisés antes de Cristo, olho por olho, dente por dente, de uma maneira de conter a violência na humanidade, hoje a gente sabe que a questão do olho por olho, dente por dente, ela não existe. né? Se fosse uma sociedade dessa, estaríamos aí todos cegos então, vencendo esse primeiro impacto de quando nós nos sentimos lesados a gente deixa para lá a questão de estar respondendo essa é a primeira ação nós precisamos assim mover dentro de nós os nossos sentimentos de de caridade de benevolência para a gente não também, de alguma forma, prejudicar como nós fomos prejudicados. Passando isso, a nossa primeira reflexão é, será que eu estou medindo a, o que eu recebi como ofensa, como injúria ou como prejuízo, com a mesma régua que eu meço... quando eu sou o ofensor... será que a gente... nós temos esse discernimento? eu falo por mim, não... nós temos ainda prazer de nos sentirmos... injustiçados... de alguma forma... ou nos sentir... É, é prejudicados... parece que a nossa dor é maior que a dor do outro... então vencendo a questão... De eu não revidar, passando para a questão que eu estou medindo o erro do outro contra mim, com a mesma régua que eu meço o erro do outro, que eu, que eu meço os meus erros contra o outro, é uma questão que já vai serenando o nosso coração. E aí vem a questão também de eu pensar em que contexto que aquela pessoa fez, é, de certa forma, um mal para mim. O que, que será que ela estava vivendo? Eu tenho entendimento do momento que ela está vivendo? Eu tenho consciência que se eu estivesse vivendo na mesma situação, eu não poderia também fazer pior? São reflexões... Que, que realmente são colocadas no Evangelho para nós. São estratégias que nós, que nós podemos usar ao nosso favor. São reflexões que trazem para a gente uma acomodação, um sentimento de entendimento. Eu reflito sobre a situação eu reflito se eu não agiria da mesma forma, eu penso com que régua que eu estou medindo esse mal, e aí é o um momento que eu consigo buscar dentro de mim a caridade, a benevolência, que é são sentimentos que fazem parte de uma pessoa que está em busca de se tornar uma pessoa misericordiosa, conforme o ensinamento de Jesus, conforme ele colocou nas bem-aventuranças. Então, a benevolência e a caridade, olhando para o mal que me causou, facilita muito esse entendimento. Depois, o próximo ponto que é colocado nesse capítulo é reconciliar-se com os adversários. Então eu já vivi a questão de ter o entendimento, eu busquei dentro de mim a caridade e a benevolência para entender essa determinada questão e agora também o Evangelho está me pedindo Reconciliar-se com seus adversários. Então, é uma questão que também precisa que nós acionemos uma outra, um outro valor moral muito importante. Que é a humildade. De me reconciliar com o meu coração aberto. Sem fazer com que aquela pessoa se sinta humilhada com o meu perdão. Então, são sentimentos que a gente sabe que nós estamos no processo de entendimento. Que nós temos ainda muitas encarnações pela frente, para que a gente absorva todo esse conceito com aquilo que a gente tem de melhor. Então, reconciliar com os nossos inimigos com o nosso ofensor se nós vamos pensar que nós temos uma somos espíritos que nesse momento estamos encarnados e que temos uma vida eterna e que Deus já sinalizou pra gente que ele nos ensina através do tempo e não através da violência porque veja bem eu não consegui neste momento eu perdoar o meu ofensor a ponto de me reconciliar com ele em algum momento isso vai ter que acontecer é o momento que eu voltar que eu vou ali viver no plano espiritual que eu vou ter que ter consciência e eu vou ter que me reconciliar porque esse é o caminho, é através de, dessa aproximação, através do amor, é que eu vou minimizando os meus desafios, as minhas faltas e eu vou ter necessidade de um dado momento de me reconciliar com essa pessoa que neste momento eu não estou dando conta. Então, são ensinamentos que vem basado em muito aprendizado. Então, me reconciliar, não me reconcilio hoje, em outro momento, isso vai ser necessário acontecer. Outra questão que foi colocada também nessa bem-aventurança, então eu coloquei aqui, a caridade, a generosidade, a benevolência, a humildade de me reconciliar com, com, com o meu ofensor, com todo o meu amor, porque eu entendo que neste momento isso se faz necessário para o meu crescimento. E aí vem um, uma outra questão que é colocado nesse capítulo, o sacrifício mais agra agradável a Deus. Tem uma passagem que Jesus coloca que no momento que nós estamos em oração, que nós estamos em comunhão com o nosso Mestre, com Deus, Ele nos pede que para a gente chegar até Ele e pedir socorro, que é isso que nós fazemos, que eu também possa socorrer alguém. E é muitas vezes reconciliando com o meu inimigo que nesse momento eu estou socorrendo então para eu pedir de coração aberto eu preciso entender também que a, o meu espírito está movendo é, desafios situações que já vem cristalizadas comigo para eu realmente oferecer a Deus como se fosse um sacrifício é que ele coloca o sacrifício que é muito difícil o perdão todos nós aqui sabemos e nós também muitas vezes fomos o causador de muitos sofrimentos então a partir do momento que eu consigo me reconciliar também e ter o um entendimento daquele momento difícil que eu passei porque eu passei por alguma aprovação por algum prejuízo é um momento também que vai aí ampliando os meus conceitos para que eu diminua também os meus erros. Então, Jesus nos coloca que, esses, que nós façamos esses sacrifícios para comungar com ele com o nosso coração aberto. Neste mesmo capítulo, como orientação para nos tornarmos seres misericordiosos é o argueiro e a trave no olho. Isso também é uma questão, né? É mais fácil olhar o defeito do outro do que para o nosso. Muitas vezes a gente está aí num, num grupinho conversando, tem aquela, o, o prazer de estar observando, a gente já traça o começo, o meio e o fim daquela história, já aí sinalizando, enxergando o defeito do outro com muita facilidade é um desafio também que nós precisamos empreender na nossa vida porque é extremamente comum essa situação de enxergar no outro um defeito e isso faz que vai até o encontro da, pro, da, da próxima questão que é colocada, não julgueis para não ser de julgados? É essa questão, né? Nós às vezes perdemos tanto tempo em observar, nesse momento que nós estamos vivendo, né? Infelizmente, as redes sociais estão é, é, cheia dessa oportunidade da de gente estar avaliando os erros do outro. Então. E julgamos, e julgamos sempre. E quanto mais nós julgamos a vida do outro, menos tempo a gente tem de julgar os nossos defeitos. E parece que acomoda isso, porque quando a gente está promovendo aí uma situação de reflexão, para que realmente a gente tenha entendimento dos nossos defeitos, eu falo por mim. Eu me assustei muitas vezes comigo mesma de pensamentos que passam pela nossa cabeça de situações que a gente tinha uma outra forma de resolver e acaba resolvendo de uma forma inadequada também que gera um prejuízo então são exercícios diário assim que a gente inicia um pensamento que a gente vai avaliar a vida do outro que a gente consiga ter força aí de falar, bloquear aquele pensamento, entender que ainda faz parte da nossa natureza, da natureza humana, desse momento, que estamos vivendo aqui nesse planeta que está iniciando uma transformação e que a gente sabe que estamos aí num momento que já passamos por muitas encarnações, que o momento é esse, e assim. Um momento vai ter que acontecer. Quanto mais nós anteciparmos as nossas mudanças, mais cedo a gente vai, nós vamos conseguir atingir nosso objetivo. Porque é isso. Isso é claro, faz parte da lei divina. Todos nós vamos vencer as nossas más tendências. Todos nós vamos evoluir. Todos. Se a gente tem consciência disso, então. Que a gente consiga aí implementar essas alterações. Então, neste, neste, neste capítulo das bem-aventuranças, eu acho é, foi muito didático a forma como foi colocada. O que é necessário para que a gente possa iniciar o nosso processo de nos tornarmos misericordiosos processo difícil, mas é, é tão claro o caminho que o que nós precisamos é ter consciência. Então, esses são os pontos principais desse capítulo, que envolve o perdão, que envolve a benevolência, de te, olhar os defeitos do outro, com mais amor, com mais ternura e eu encontrei é, é, lendo o livro é, Vinha de Luz de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel é, é, é muito gostosa essa leitura porque são trechos curtos com cada orientação então eu é, no capítulo 5 com amor, que é de, é de Paulo de Tarso, é sobre tudo isso: revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Exatamente isso. Todo, é muito difícil nós nos render aos nossos defeitos. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com um desassombro sobre as tempestades. As tempestades estão aí e a fé é necessária. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constitui-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor e de testemunhos, exatamente isso com o que nós acabamos de, de, de, de refletir deste capítulo do Evangelho, exatamente isso muito sacrifício toda a preparação é necessária no capítulo da resistência entretanto, sobre tudo isso é indispensável revestir-se nossa alma de caridade e de amor sublime a nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração. Os dons e as possibilidades são fios preciosos. Mas o amor é o, teor, é o tear divino. Que entrelaçará tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina, a educação, a, a escola e a cultura... O esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? renovemo nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio. Entendendo a cita situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor, a cada passo na senda evolutiva. Quem ama compreende e quem compreende trabalha pelo mundo melhor. Então que nós possamos levar da nossa reflexão hoje do fechamento aí dado pelo espírito de Emmanuel que ele coloca tão lindamente que ele entende toda a nossa luta toda a nossa dor todo o nosso desafio para vencer é, as situações da vida para que a gente a possa realmente, através das nossas mudanças, encontrar o nosso caminho da paz. Porque nada como o caminho correto, nada como a nossa consciência que nós naquele momento não conseguimos fazer o melhor mas nós tentamos melhorar, que a gente tenha, assim, essa perseverança na rotina do, do nosso dia a dia, junto com os nossos familiares, no nosso trabalho, em todos os locais, que esse capítulo, como eu já disse, tão didático, que nós consigamos aí, com esses encaminhamentos buscar um entendimento melhor de quando nós sofremos aí alguma situação onde nós somos prejudicados. Que a gente também tenha consciência que nós também prejudicamos em pequenas situações ou em situações maiores e que nós precisamos medir com a régua do amor, né? Que não exista, não existe aí outro caminho. E assim que nós possamos agora fechar os nossos olhos novamente, agradecer a Deus e ao nosso mestre por essa oportunidade bendita de estarmos aqui, buscando através dos seus ensinamentos, através do Evangelho de Jesus um caminho de paz, de segurança. E rogamos, ó Pai, que nós tenhamos força, determinação, disciplina, entendimento, para cada, cada dia implementarmos o nosso avanço, para que consigamos, nessa oportunidade de estarmos aqui encarnados, e retornarmos à prática espiritual com a certeza que fizemos o possível. E que possamos estar aqui na próxima semana para mais um, uma reflexão, para, para um melhor entendimento dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.